Teu estudo e a tua profissão, você também tem um emprego, né? Sim. Então. Elas estão presentes também no M10? Acho que de uma maneira, sim, sim. Não, não muito fortemente, né? Por exemplo, eu estudo ciências sociais, então estou às voltas aí com, com Marx, Durkheim, sociólogos, politólogos, né? Mas eu não. Mas ele, isso não, não é uma questão que aparece muito forte no livro. Não. Isso é uma, né? Qual é a parte do livro que você mais gosta e que mais se identifica contigo? parte que eu mais gosto? Eu gosto muito da, das discussões filosóficas, discussões é, científicas, às horas que você tem que explicar o que aconteceu, a parte do tempo e tal, uma parte que, que eu gosto muito de explicar e tentar é, fazer aquilo ficar mais fácil de entender, ou de repente dar um twist na trama, né? fazer aquela coisa ficar mais, o leitor ficar mais, opa, o que está acontecendo aqui e tal, coisa, né? Acho que é, são as partes mais interessantes. É um livro que a pessoa que lê, ela, ela consegue identificar o que é que você quer dizer na história? Ela, ela é de fácil leitura? Bom, eu acredito que... É te... porque viagem no tempo nunca é assim fácil, né? É uma coisa que sempre dá um, um, um nó na cabeça, assim, né? E é uma coisa que, que acho que a pessoa tem que ter uma certa atenção e tal. e chega, Vai chegando no final em que as coisas vão se clarificando. Às vezes ela insere mais elementos e que a pessoa precisa ter mais atenção para realmente, assim... Né, pegar acho que a mensagem, porque às vezes é um pouco... Né? Quando tu pegou pela primeira vez o, o M10 em mãos, o que é que você sentiu? Orgulho, assim, o né, trabalho, ah, né? E alívio, né? Tipo assim, ah, né, terminei esse trabalho, porque ideias, muitas, né? Mas concluir é uma coisa muito difícil, né? Acho que muita gente passa por isso também, ter, começa, mas não termina algo, né? Comigo não foi diferente, mas esse foi o primeiro livro que eu terminei, então eu assim, senti, tipo, poxa, consegui... É algo, é algo muito, é, é muito satisfatório, assim, ver o nosso trabalho. Durante o tempo que você escreveu o M10, você deve ter encontrado algumas dificuldades para dar sequência na história. Deu vontade de parar ou tu buscou alternativa para poder dar sequência no livro? Não, não. Eu, eu, eu quis dar continuidade mesmo. E, na verdade, foi uma questão de, de momento certo, né? Porque, na verdade, esse livro foi escrito em janeiro, então época de férias, época de... Né? Então eu consegui me dedicar muito nesse né, livro. Então, e, e uma coisa interessante é que... No próprio, no próprio processo de escrita, né? A gente deixa a história levar a gente. Então, a gente começa com uma ideia na cabeça, mas. Se, de repente, a lógica dos personagens, a gente acha que... Eles meio que criam vida na nossa cabeça, né? Tem uma vida própria. Então, se eles fariam uma coisa, de repente, que eu não tinha em mente, disse, vamos lá, vamos escrever. Então, várias situações aqui foram coisas que eu nem tinha imaginado acontecer no começo, mas eu pensei, pô, mas essa situação aqui, eu acho que acontecia tal coisa. Então, vamos lá, né? E a história foi, foi. Né? Durante esse período que tu escreveu o M10, nenhum amigo teu assim... Esse cara é louco. Esse cara tá parando de fazer, de, de se divertir, de sair, de ir pra balada pra ficar escrevendo o M10. Nunca te chamaram de louco. Não, pois é. Eu acho que se o processo fosse mais demorado tá... <risos> mas ele foi rápido então acho que não, não, não teve muito escreveu muito de madrugada né? uma, é uma hora que eu é uma hora que eu mais me inspiro para escrever mais ideias vêm então acho que não meus amigos nunca <risos> é claro que não vai parar no M10 né existem oh. outros projetos literários você pensa escrever o que agora ah, agora eu já estou preparando um, um novo romance né estou já é trabalhando em uma nova obra, está né? aí pela, pela metade já, e, e ideias não faltam. Assim, ao longo de, do, da, da minha vida, né? eu já fui criando um monte de ideias, um monte de coisas que podem virar, sei lá, peças de teatro, livros, um monte de ideias né? que eu guardo ali na gaveta, só esperando a hora delas aflorarem de novo. E os teus desafios daqui para frente como escritor? Se agora está entrando aí para a história, né? o primeiro, primeiro surgiu teus desafios como escritor? Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né, com, com tudo que a gente faz, né. E... é interessante ver as críticas das pessoas, nesse né? esse livro, eu é, coloquei alguns amigos para ler antes, né, dar ideias e tal, então, é, sempre que a gente releia, a gente encontra alguma coisa que a gente pensa, pô, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso, né... Então, fazer uma narrativa cada vez melhor e tal, acho que mudar o próprio estilo, esse meu novo livro que eu estou escrevendo, tô, é, é bem diferente desse, né, então, assim, é, experimentar, Eu né? Acho que essa ideia da arte, né? um grande objetivo da arte é um desafio mesmo. Posso... Quantos personagens tem nessa história, M10? Cerca de 10, uns 12. E dentre dessas 12 personagens, qual que mais te identificou? Esse teu olho, tu, tu, tu esse personagem é o Peterson, quem é? Poxa, é uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. Tem muitos personagens, como eu falei, né? cada um tem uma característica. Mas eu acho que um personagem que não só eu, mas qualquer um se identificaria muito é a protagonista, a Vanessa. Né? Seja de que idade for, porque ela é confrontada muito fortemente. A questão de ela tem uma realidade muito normal, faz sempre as mesmas coisas e tal. E de repente, ela se vê... Poxa, e agora? Estou né? nessa situação totalmente diferente do que eu tinha imaginado para a minha vida. O que, que eu vou fazer? Como é que eu tenho que me importar agora? Minha vida está toda desmoronando, então... É uma coisa que nem, nem todo mundo passa por isso, mas às vezes não precisa ser uma viagem no tempo, né? Todo mundo, acho que às vezes enfrenta situações que, nossa, nem esperava na vida e tem que se virar. É um livro para que faixa de, de etária de idade? Jovens, jovens adultos, até 180 anos, <risos> onde é possível adquirir o teu livro, o M10? Então, o M10, como é uma produção independente, né, a gente está aí em conversação com editoras e tal, ele pode ser adquirido no meu site, né, www.m10livro.com.br, né, lá tem todas as instruções para compra, tudo, você pode baixar os primeiros capítulos para ler gratuitamente, né, e agora a gente está lançando também hoje uma promoção que vai sortear um livro, né, e a promoção é o objeto do futuro. Né? Então, já é, no estilo do livro e tal, então é, a pessoa responde a pergunta que objeto você gostaria que viesse do futuro para você. Né? Então, de repente, sei lá, uma, uma foto do seu futuro filho, né? ou então, de repente, né, um resultado futuro que você está esperando, alguma coisa, o que, que você gostaria que viesse? Então, respondendo essa pergunta, tem vários meios pelo Twitter, Facebook, né? você está concorrendo, ao livro que a gente vai sortear aí. E quem quiser participar, como é que deve fazer? Para participar da promoção. Você pode ter vários meios lá no site, m10livro.com.br. Esse que está aparecendo agora aqui no isso, vídeo, é? Exatamente, isso é m10livro.com.br. Você entra lá, pode fa fazer um comentário lá no, no site. Ou seguir a gente no Twitter, né? M10 Livro e postar lá o, a frase, né? Tem todas as indicações do site Ou gostar do livro no Facebook A gente tem uma página do Facebook também E postar no mural lá a resposta para a frase. Esse livro você não vai colocar em livraria para vender? Não, agora a gente ainda está em negociação tal Estamos vendo como é que, que vamos conseguir isso Mas por enquanto é só na internet isso, porque... Você estuda onde, um o Peterson? Então, agora eu estudo na UFSC né? na, na Federal, ali de Santa Catarina faço ciências sociais E, e durante o ensino médio, o ensino jornal, Eu estudei toda a minha vida na Liz Andreoli né? em Barreiros mesmo né? você dá aula de, de inglês aonde? na SAFE, foi, foi na World Center aqui em Barreiros também os teus alunos, como é que receberam o, o M10? então, meus alunos ficaram contentes né? Falaram, sei, alguns nem sabiam na verdade né? ser oh, é escritor, tá, que legal tal. Né? então foi, foi bastante como é que é bom um jovem de 18 anos encarar uma sala de aula? pô é não não é fácil <risos> não mas é mas é tranquilo assim a gente se prepara né? se preparou preparei bastante tipo uma é professor então é, é muito interessante sabe a aula é, é uma maravilha, né a gente convive com pessoas diferentes né a gente é, tenta passar o que a gente sabe sabe aprende muita coisa deles também né e, e a gente vai conhecendo muita coisa assim, é é muito gostoso é uma maravilha com assim, é? que dado despertou esse teu lado aí é, é, é quatro, quatro, Olha, na verdade, foi há pouco tempo, porque quando eu era menor, eu tinha muitos, muitos projetos, né? além de ser escritor, eu queria, né, muita coisa. Até trabalhar na televisão já pensei, mas é, há, há pouco tempo, na verdade, quando eu concluí o meu, o meu curso de, de inglês, né, e fiz o First Certificate, que é um certificado internacional, né, aí que, começou, aí que comecei a ter essa assim, essa, essa a Despertar falar, pô, eu tenho uma certa facilidade de passar ideia para as pessoas e então, quem sabe dá certo, né? E deu também então, até, já estou há dois anos questionando. Você não pretende é, transformar o M10 para é, fazer escrita em inglês? É uma ideia, é uma ideia, é um, é um projeto, né? Mas acho que primeiro a gente tem que batalhar nosso espaço aqui no Brasil mesmo, né? aí quem sabe, quem sabe? Legal, eu conversei com o Peterson Silva, escritor... É, obrigado, um muito jovem, obrigado pela oportunidade, agradeço muito. Um jovem que está aí surgindo agora, né, é, cheio de, de vontade, uma obra espetacular, eu li, viu, eu ganhei de presente o M10, eu li. É, e às vezes a gente se transporta até para dentro dessa história, muito interessante, a gente vive o personagem, né, muitas vezes você é, pensa que é um personagem, quando você é, é, continua lendo o livro, você já vê que não é mais aquele, já é outro que está surgindo, <risos> muito legal que você pode, onde é que pode de primeiro É no, é no m10livro.com.br Ela tem todas as instruções É nesse site que apareceu aí, então você pode, pode procurar lá, que sem dúvida tem um, um presente aí, quem sabe para, para o namorado, para a namorada, para pais, né, para o seu amigo, o M10 Peterson. Obrigado pela participação. Muito obrigado sabe. Legal, a gente volta já já de...